Olá, gente. Boa noite. Agora sim, agora deu certo aqui, gente. Boa noite para vocês. É live, né? Que a gente está aqui fazendo essa semana super especial, semana do nutricionista desse profissional multidisciplinar. E já tá aí. Olá. Super bem-vinda. Prazer. Estava aqui falando que mais uma da, da live dessa semana, né? Para comemorar esse dia desse profissional que é tão importante, que tem se revelado cada vez mais importante em todas as etapas da vida, né? E hoje a gente vai estar tá falando de uma fase da vida super importante, que é o período em que a gente vai estar gestando, ou desde antes, né, doutora Andréa? Então, hoje esse é o tema da nossa live, Nutrição Materna Infantil. A doutora Andréia Frix, que é uma pessoa que tem um conhecimento extremamente amplo. E eu também nem me apresentei ainda, já, já começou aqui. mas eu sou eu Já entrou na sua live? Já entrou na sua live. <risos> mas eu sou a farmacêutica da ou gerente de treinamentos. E hoje a gente vai conversar com a doutora Andréia para saber um pouquinho mais né, sobre essa questão da da nutrição materna infantil que é tão importante, que faz tanta diferença, pode fazer tanta diferença na vida das pessoas, né? E, gente, antes de a gente começar efetivamente, a live ela vai ficar gravada, então vai ficar aí depois nosso IGTV. É, tem um aviãozinho ali, quem quiser se sentir à vontade, quem souber de alguém que queira compartilhar, manda para os seus colegas aí também para poderem assistir a nossa live hoje. E eu queria que a doutora Andréia se apresentasse um pouquinho, né? Para quem acha difícil não conhecê conhecer, mas se fica à vontade para se apresentar um pouquinho. Ah, que honra! Tô super grata. Obrigada a você, Fran, a Essência, toda a equipe que é super querida comigo durante todos esses anos, desde que eu comecei a minha carreira, na verdade. Quando eu nem era ainda a Andréia tão conhecida né? como hoje... Então eu sou muito grata, estou muito honrada de estar aqui, principalmente representando a nutrição materna-infantil, que para mim é um privilégio e é uma responsabilidade muito grande. Eu fico muito grata por ver a nutrição materna-infantil entrando em espaços que antes, às vezes, ela nem era conhecida, né? Então, é, esse movimento, eu falo sempre toda emocionada e arrepiada aqui, assim, porque eu me lembro no início da minha carreira é, os congressos, enfim. Falava-se, talvez, pontualmente, né? Mas hoje a gente vê aí... Eu tenho representado a nutrição infantil em congressos da nutrição esportiva, da nutrição estética, de envelhecimento. Porque eu entendo, Fran, que o mundo está se abrindo para essa realidade que, na verdade, é a mais pura é, é ciência, né? É mais pura evidência científica. Quanto à nutrição infantil é importante. Acho que depois desse momento da pandemia... Isso vai ficar ainda mais evidente, tanto pela busca das pessoas pela saúde, quanto pela questão da compreensão do quanto a nossa imunidade é abalada pelos nossos hábitos. E também porque eu acredito, infelizmente, que a gente vai ter um cenário aí, um, um pós-guerra, chamando assim, uh, muito difícil, também do ponto de vista da saúde da próxima geração. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas é isso, eu sou a Andrea Frix. Nutricionista materno infantil, com muito carinho, muito orgulho. Tenho uma primeira formação em enfermagem, então eu sou enfermeira neonatal. Durante muitos 10 anos eu coordenei equipes de neonatologia no Espírito Santo. Uh, sou doutora em ciências fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, que também me dá muito orgulho. É, não pelo título só, enfim, mas por tudo que ele significa. né? São muitos anos de pesquisa, muitos anos de... de, de abdicar, né, de, de, de estar ali voltado para o estudo, eu sei que é uma coisa que vocês valorizam muito, então é, são muitos anos mesmo de consumir artigos, de publicar artigos em revistas internacionais, de buscar esse mundo aí dos disruptores endócrinos e soluções, então eu acho que é isso que eu tenho para me apresentar e presidente da Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil, que também muito me orgulha, acho que um dos maiores movimentos do mundo é de representatividade da nutrição materno-infantil, que engloba todos os profissionais da, da saúde. Então, a gente é uma associação que representa nutricionistas, médicos, obstetras, ginecologistas, odontopediatras, sonaudiólogos, enfermeiros, é, farmacêuticos, psicólogos, é para agregar, é para defender e mostrar para o mundo a importância da nutrição materno-infantil. Eu sou empolgada, você pode me cortar, tá, Fran? Que legal, né? Não, mas acho que a gente, nós duas hoje nos empolgamos já desde a nossa conversa, né? E eu também fiquei super empolgada, porque agora abro para vocês aqui, mas eu fiz uma imersão um pouquinho para entender mais esse universo da doutora Andréia ontem, principalmente até para se preparar para a live de hoje, né? E hoje de manhã, o comentário que eu fiz contigo foi: gostaria de ter te conhecido há nove anos atrás, quando eu engravidei, né? E. Teria sido assim, muito mais leve algumas coisas e só de poder ter visto algumas das suas é, aulas, algumas das suas publicações, isso já me trouxe um, um alívio muito grande foi muito bacana. né E a gente vendo o quanto é importante a gente olhar para essa questão da nutrição e o quanto isso vai fazer a diferença né, na vida de uma família. Né? porque é da vida da mãe e do filho, do bebê e depois de uma futura criança e um adulto. Então isso é algo realmente que é fascinante e que é muito bacana de ver pessoas que, como você, estão esse... empolgados em falar sobre isso, fazer para que isso funcione e isso realmente vai fazer a diferença na vida de várias pessoas. Então é muito bonito isso. E é uma honra para mim estar aqui também, né, é. compartilhando esse momento Para esse Essentia também, a gente está podendo trazer né, mais informações também e, a gente, e eu espero que, assim que, como eu tive alguns alívios De repente os temas que a gente for abordando aqui desse assunto Possam também trazer mais tranquilidade para futuras mamães, futuros papais né, E que a gente tenha crianças mais bem-nutridas, com mais saúde né, que Se desenvolvendo de uma maneira mais adequada e algo que é muito bacana é a gente pensar e que hoje esse período da gestação é um período muito desejado por muitas mulheres, principalmente, né? E antes a gente via só uma preparação da mulher, né? E quando havia? E quando havia uma preparação, né? E hoje a gente já pode saber que os estudos demonstram que o pai tem um papel aí fundamental, então, se a doutora puder conversar um pouquinho a respeito disso, desse período pré-concepção, né? De como essa programação do casal vai é, interferir depois na saúde do bebê, a gente pode começar por aí e a gente vai navegando aí até ter esse bebê indo para a escola. De repente, se a gente conseguir chegar lá em uma hora né, na nossa live aqui, a gente vai andando por aí. Tá. Então, eu acho que é extremamente importante a gente começar por aí, vamos dizer assim, começar do começo, né? É muito importante você falar isso porque a, gente, a mãe carregou uma culpa por muito tempo, né? A mãe carrega essa culpa por muito tempo. E, na verdade, hoje, na verdade, nos últimos anos, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla, nos últimos 5, 10 anos... A gente tem aí essa, essa esse assunto da epigenética muito em voga, né? a gente é, Eu fui muito feliz porque tudo que... Quando eu comecei a estudar muito a fundo fundação infantil foi quando estavam saindo isso. E como meu mestrado e doutorado foram na área de fisiologia, eu mergulhei muito nessa, nessa questão da epigenética. E o que a gente sabe hoje... Eu falo que a gente está engatinhando, a gente está pesquisando, né? Eu acho que a gente vai descobrir muita coisa... Mas o que a gente sabe hoje é que o homem, no momento da fecundação, aquele espermatozoide, ele vai refletir a história daquela vida. Nós somos a nossa história. A história, na verdade, nós, a gente vai entender que a gente é a história desde os nossos antepassados, né? Dos nossos bisavós, avós avós, dos nossos pais. Mas o, o, as nossas células, elas refletem aquilo, que é o nosso estilo de vida. É... O espermatozoide ele vai ter ele, esse período reprodutivo, o período da, da produção dele em torno de 72 dias, do ciclo de vida dele, e tudo o que acontece nesse período é, vai é, se manifestar ali por mecanismos epigenéticos. Então, as agressões, os disruptores endócrinos, mas, na verdade, a gente sabe que não é apenas isso, porque pode haver uma ação direta nesse período, mas a história de vida, por exemplo, um homem que tem... Que tem Homem inflamado, níveis altíssimos é, de estresse oxidativo, estresse oxidativo a níveis máximos. E a gente tem hoje, né? as pessoas são mais estressadas, as pessoas estão tendo filhos mais velhos, as pessoas estão mais expostas a agrotóxicos, a disruptores endócrinos. Então o que a ciência mostra é que isso vem no material genético do homem também. Então hoje é muito importante, a gente fala em preparar o casal para engravidar. Então a gente suplementa a mulher, mas a gente suplementa o homem quando a gente pensa no folato, em todo o complexo B, no ômega 3, em desinflamar, em ver o perfil bioquímico dele, se tem níveis é, desproporcionais, mostrando uma inflamação. Então esse homem tem que se preparar para engravidar. É claro que a partir da fecundação, quando há ali a junção, então ele traz a... a por exemplo, tem estudos mostrando, Fran, o estilo de vida do homem cinco anos antes da fecundação com aumento de câncer uhum. de mama na prole, na, nas fêmeas. Então, é muito impactante. É muito impactante. Agora, fecundou, aí a conversa muda um pouquinho a gente pode falar sobre isso. Mas, de fato, e eu gosto muito de falar isso até em outra, quando eu estou em um evento de outras áreas, porque eu sou nutricionista materno infantil, eu vou atender a mulher preparando para engravidar, gestante, enfim. Mas o nutricionista, meu colega da área esportiva, que está lá cuidando de um garoto de vinte e poucos anos, ele tem que se lembrar que esse cara vai ter filho. Ele pode hoje estar tá jurando que ele não vai ser pai. Mas ele vai conhecer o amor da vida dele depois, ou não, mas ele pode ter um filho. A mesma coisa a mulher, quando ela está buscando, eu falo isso muito nesses eventos esportivo, esportivos, assim. Ah, aí eu atendo uma mulher que diz que não vai ter filho e tal, ela é marotada, ela não sei o quê. Mas olha, tem que entender que ela vai daqui a dois anos mudar de ideia. E o que ela está fazendo nesse período vai repercutir sim. Então é muito importante cuidar do homem também. Fundamental. É muito legal isso, né? E eu acho que essa coisa de é, se compartilhar de, de responsabilidades também, né, do casal e essa programação que a gente vê hoje, sim. Eu fui uma dessas pessoas que priorizei um pouco a vida profissional e tive a minha primeira filha e única, né, um pouco mais tarde. E aí também o nosso organismo já não está mais naquela vivacidade dos 20, 30 anos ali, que é Sim. o período uh, ideal, né? Ou que a gente está uhum. fazendo o maior, é, melhor, melhor no organismo para gerar um filho, né? Então essa é casal, olhar para isso, dessa importância de ver né, tanto um quanto o outro... É muito bacana a desenvolvendo essa consciência e trazendo essa consciência também para uma geração que está vindo aí, né? E, essa, e me choca quando... Me chocou, né? Quando eu soube que, poxa, eu sou influenciada e influencio gerações, né? Que não é só diretamente a minha próxima geração, mas a geração da minha filha também vai estar influenciada pelos meus hábitos de agora. Então, isso é algo que realmente, se a gente olha com consciência, é, tem uma virada de chave, né? De uma... É preocupação de estar bem para que a gente possa gerar um filho. Isso é, é, muito é verdade. É verdade. E, aqui, e essa questão, Fran, da, das próximas gerações, eu, talvez é o que me preocupa mais, sabe? Uh, a gente pensar que é real isso, porque as evidências são muito fortes. Quando você tem ali na fecundação um estresse orgânico, quando fecundou e ali, em volta daquela primeira célula, vai refletir, é uma forma, tem um artigo da Science, uma revista da Science de 2014, que é muito importante, 2016, ela mostra que no momento da fecundação, aquela primeira célula, é, existe um líquido em volta daquele núcleo ali, que reflete o mundo exterior, ou seja, o mundo materno, então ele traz a memória do um homem, da história dele ali de saúde, nesse DNA, nesses mecanismos epigenéticos. Mas naquele momento, aquele líquido, ele forma um microcosmos. A revista chama dessa palavra. Eu, eu lembro que eu li, tô meio que fiquei impactada. Existe a formação de um microcosmos que reflete o mundo exterior. Então, quando essa célula desse bebê vai começar a se multiplicar e aquele microcosmos é hostil, aquele ambiente é hostil, ele entende, ele sofre por mecanismos epigenéticos, falando de uma forma muito mais simples. É, ele entende que ele sofreu o um impacto, ele precisou se adaptar. Então, se ele precisou se adaptar, ele já vai transmitir para as próximas três gerações esses mecanismos de adaptação que ele desenvolveu, para que o filho e o filho do filho e o filho do filho do filho não precise passar pelo estresse que ele passou. Então, quando a gente pensa assim, eu falo sempre isso com os meus alunos na pós... Quando a gente pensa que hoje, no meu consultório, no consultório de tantos nutricionistas e pediatras, a gente já tem uma geração de crianças com um espectro autista, com 10 de atenção à hiperatividade, é, hipertensas, com síndrome metabólica aos 7, 8 anos, é, hipermedicalizadas, que precisam medicar para dormir, precisam medicar para acordar, precisam medicar para concentrar, resistência à insulina, inúmeros tipos de câncer. Que apareciam em pessoas bem mais velhas, cada vez cometendo mais jovens. Quando a gente pensa nisso, Fran, e a gente pensa nos mecanismos epigenéticos, e a gente pensa que nós somos a geração que as nossas mães ainda comeram melhor, comeram mais comida de verdade, e que essa nossa, os nossos filhos são essa geração que estão sofrendo mais do que nós sofremos desde a nossa infância, e fomos tendo conhecimento, eu acho que o cenário pode ser muito triste. né? Se hoje já é muito difícil. E isso passa por três gerações e o ambiente está piorando. Eu não sei o que a gente vai ter no futuro, por isso é tão importante a gente falar sobre isso, com certeza. Doutora André, e mais ou menos, né? Em que momento que te, te, de, deveria ter esse olhar? Imagino que sim, durante a vida inteira a gente vai ter reflexos, né? Até por vendo isso que você coloca aqui. Mas se a gente pensa numa gestação, qual o momento mais ou menos, né? O ideal que a gente comece a olhar. É, com mais cuidado, né? Claro, a vida toda a gente deveria estar se preparando para isso, se a gente realmente quer ter o né, um filho. Mas para o homem e para a mulher, imagino que seja um pouco diferente também essa preparação. Então, o que seria, assim, em termos bem gerais, um ideal de quanto tempo antes, né, a gestante ou a futura gestante procurar essa orientação e começar a a ter uma nutrição mais adequada, uma suplementação que for necessário E para o homem, quanto tempo mais ou menos isso acontece? É, quando a gente pensa, são duas coisas. Uma é exatamente o que você falou. O ideal é que a pessoa já tivesse um estilo de vida saudável, super saudável. Que ela fosse uma vida toda muito saudável. E eu vou dizer aí, talvez nesse ano que antecede a fecundação em si, ela tivesse focada nisso, especialmente do ponto de vista da suplementação. Se a gente for pensar assim, nos artigos, nos livros, o no meu livro de nutrição materno-infantil, eu falo é, 1.100 dias, a gente fala 1.000 dias da fecundação até dois anos, mas esses 100 dias seriam esses três meses um pouquinho antes, para a gente pensar no folato, na suplementação e tal. Isso é o um mínimo, assim, é o um mínimo. Aqueles três meses anteriores, você tem que já estar com tudo em dia para suplementar o que está desajustado e fazer principalmente essa questão mesmo da B9, que é tão importante, porque geralmente os artigos pensam muito na formação do tubo neural e tal. Na minha concepção, se a pessoa tem um estilo de vida totalmente saudável, isso acontece que elas perguntam, ah, quando que eu marco para ir na doutora André? Porque... Eu quero engravidar, mas não sei quando. Então, geralmente eu falo para marcar essa primeira consulta nesse um ano que ela já está se programando para engravidar. Então, se ela vai se engravidar o ano que vem, ela vem e a gente faz uma primeira avaliação. Pode ser que ela chegue super bonitinha, porque ela já acompanha com um nutricionista, funcional, um nutricionista de outra área, tá tudo bem. A gente faz algumas orientações, faz alguns ajustes e vai focando. Agora, isso não... Então, a gente poderia dizer assim, no mínimo, 90 dias a 100 dias, no um mínimo, só para ajustar essa questão... Dessa, desse polivitamínico que fosse, mas isso para mim é o mínimo, talvez um ano fosse o ideal para quem já tem um estilo de vida saudável. Mas o que acontece é que esse estilo de vida saudável Fran, não é a realidade da população, uhum. sabe? Talvez até seja muito a minha realidade quem eu convivo, muitos que vêm para mim porque eles já vêm porque eles têm essa busca, mas tem muita a galera tá tocando a vida a né? As pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã. A realidade é que as pessoas comem muito mal, nós somos a geração desses pais de hoje, que a gente tem pais aí de 30 e poucos anos, porque estamos tendo filhos mais velhos, é justamente essa geração que conheceu o biscoito recheado, os fast foods aí da adolescência para cá, ou da infância para cá. Então já temos um baque muito grande. Então, a realidade é que muita gente chega Ah, eu quero engravidar daqui a seis meses Mas está 20 quilos acima do peso Está totalmente inflamada estava tá usando um monte de medicamento Já está com resistência à insulina Aí às vezes você não sabe o que você faz Porque você fica meio que apagando incêndio Correndo para aquilo que é mais urgente E ainda uma coisa, Frank, que muitas vezes elas me procuram Falar, ah, doutora, eu queria uma opinião sua De quando eu vou estar tá pronto para realmente tentar ou até que vão fazer uma fertilização, por exemplo, vão ser submetidas. Eu queria ser o aval de quando eu posso tentar. Mas às vezes, Fran, a pessoa tem muita coisa para ajustar e ela já tem 40 anos, por exemplo. Então tempo. a gente tem também um, um, um relógio ali correndo. Então a gente tem que ser muito franco para o paciente. Por isso, Fran, de tudo, o mais importante é a gente bater na tecla de que a gente precisa construir uma geração de pessoas saudáveis, de pessoas que entendam que não é da noite para o dia que se adquire saúde. Pessoas, que as pessoas entendam que a gente é responsável pelo que a gente come, a gente é responsável pelo que a gente toma. E principalmente quando a gente fala dos nossos filhos, que não tem nada a ver com as nossas escolhas. Uma criança pagar e as suas próximas gerações é pagar porque, pagarem porque eu fui responsável, é muito pior do que eu pagar pelo que eu fiz. Porque eu escolher um caminho é uma coisa, mas um bebê que está sendo gerado, ele não escolheu isso. Então a nossa responsabilidade, eu costumo falar que maternidade requer responsabilidade. Se não quer ter trabalho, e esse trabalho em todos os aspectos da vida, não tenham filhos. Porque Verdade. ter filho requer um trabalho, inclusive o trabalho de se cuidar. Sim, e isso é fundamental, né? E a gente não tem muito essa, esse, essa educação para isso, né? E é muito legal que a gente comece a pensar a respeito disso e começar a implantar isso também nessas novas gerações que estão vindo e que vão ser futuras mães, futuros pais, é fundamental por isso que é tão bacana poder compartilhar né, aqui também esse conhecimento seu a respeito disso tudo e talvez tocar o coraçãozinho de quem está querendo ser né, um futuro papai, uma futura mamãe e poder ter um filho mais saudável. Porque é isso, as nossas escolhas vão fazer diferenças na nossa vida, sem dúvida nenhuma, mas nos nossos filhos muito mais, né? É. Então isso, essa consciência, e para quem é mãe ou pai sabe do amor que a gente tem quando engravida ou tem um filho, Vale a pena esse cuidado, né? Eu acho que é uma, uma questão de é. que tem, se você tem a consciência disso, você consegue estar implantando na sua vida isso com mais facilidade. Então é Eu vale acho que tem que começar, inclusive, é. inclusive, nas escolas, Fran. Isso devia ser matéria em escola, sabe? De crianças mesmo. Para que eles comecem já a entender nas ciências, na biologia, é, o tamanho da, daquilo que significa a nossa nutrição, né? E do ponto de vista das próximas gerações, é, eu, eu tenho certeza que quem faz errado, eu não gosto muito dessa palavra, mas quem faz errado, também não faz por má fé, faz porque aprendeu assim, porque a gente realmente acha, muita gente realmente ainda acha, que não tem nada a ver, que isso é papo de nutricionista, que nada, é suplementação, nada, isso é papo, tem muita gente que ainda está nessa vibe, talvez vai cair a ficha só quando a coisa acontecer mas isso deveria ser uma medida de saúde pública. Eu fiz uma live outro dia, inclusive, uma, uma, eu fiz uma palestra na Assembleia Legislativa outro dia, sobre, antes da pandemia, claro, e depois uma live também, a convite de um deputado, sobre é, a, a Assembleia, era uma, uma sessão extraordinária, sobre depressão na adolescência. É, o nível de depressão na adolescência, o suicídio na adolescência é uma das principais causas de morte. E eu fui falar lá de epigenética e nutrição na perna infantil. Oh, e, e, dizendo, e fui com muito gosto, embora eu seja zero envolvida em política, mas eu fui com muito gosto porque a, a população tem que entender. O nutricionista tinha que estar dentro das escolas, ensinando isso para os professores e repassando para os alunos. Isso é realmente medida de saúde pública. E com a situação, sentido. o cenário pode ser muito pior. Não, com certeza mesmo. Você acha que essa coisa de você educar, determinadas abrir os olhos, né? Para isso é super importante. E a gente vai passando por várias situações Na nossa vida que a gente nem imagina, né? Depois a gente vai falar um pouquinho lá do parto e até eu posso compartilhar um pouquinho a minha experiência que até eu comentei contigo hoje, que sim, me preparei para algo, mas não me preparei para uma outra coisa, né? Mesmo estando no meio que me proporciona isso e às vezes falta a gente ter esse olhar e essa, ter alguém que conduza a isso, né? Que a gente tenha uma visão mais ampla desse processo da gestação Que gerar um filho não é só emprestar ali sua barriga por nove meses, né? Mas que tudo que você tem dentro de você vai estar tá passando E a importância disso, né? Para essa pessoa que vai se formar a partir daí E eu acho que a gente pode vir um pouquinho, né? E agora a gente tem esse cuidado no pré, nesse período pré-concepção e aí, a gestante, ela fica grávida, né? A mulher, ela é engravida e tem esse período todo dos nove meses também, que é um período super lindo e delicado também, e de uma atenção que a gente precisa colocar também nessa gestante, né? Nas escolhas que ela vai estar fazendo ali, de como ela está nas suas carências nutricionais ou nos seus excessos também de alguns nutrientes, né? Então, acho que tem... se a gente pudesse falar um pouquinho desse período, o que é importante, doutora André? seria maravilhoso poder compartilhar esses nove meses aí o cuidado que essa gestante precisa ter né então até da é. família que tá aí mudando alguns hábitos para ir acostumando né é, é, eu tô te ouvindo aí vendo as perguntas as pessoas interagindo tem assunto aqui para a gente conversar por uma semana pelo menos presente que já precisa é de muito tempo mas assim, vamos pensar na gestação. É muito importante. Se ela tira, tudo depende de como ela vem para a gestação, né, Fran? Se ela vier preparada, tudo vai ser mais tranquilo, se Deus quiser, né? A gente não tem promessa, mas com certeza vai ser muito amenizado, tudo, até alguma intercorrência que ela tenha. Então, se ela vem com níveis laboratoriais, por exemplo, adequados, a vitamina D, se ela já teve a suplementação prévia, se ela tem uma ferritina em nível ótimo, se ela tem todo um histórico favorável, é tudo mais tranquilo, porque daí você vai fazendo ajustes na gestação. É, é, no primeiro trimestre não há tanta diferença de necessidade Porque a partir do segundo trimestre é quando ela tem um requerimento maior Seja calórico, inclusive do ponto de vista nutricional E até da suplementação, a gente começa a suplementação Na verdade, a gente começa a suplementação antes de engravidar E engravidou, a gente vai fazendo uns ajustes Mas no segundo trimestre a gente percebe muito essa... essa cai tudo, sabe? Cai, todos os níveis vão caindo Isso é esperado e infelizmente muitos profissionais Ainda tem aquela coisa assim, só porque é comum e é esperado na gestação, então deixa acontecer, isso não é real. Não é porque ela vai ter uma hemodiluição que eu tenho que aceitar que ela esteja anêmica. Não é porque ela tem B12 baixa que eu tenho que aceitar que isso é ideal. Então a gente precisa ter esse cuidado. No primeiro trimestre, a gente... o primeiro trimestre é um mundo em três meses. né? Você passa sua vida inteira em três meses. Tem muita ansiedade, tem muito medo, tem muita mulher que já teve uma experiência negativa com aborto. Tem a questão dos enjoos, muita mudança hormonal, então tem mulher que não consegue comer, às vezes tem algumas intercorrências é, referentes a isso. Se eu puder chamar a atenção, eu sei que a gente tem aqui algumas mães mas eu tô vendo que tem muitos profissionais, né, nutricionistas e médicos. É, tem pessoas que não devem ser dessa área também, mas eu acredito que muitos sejam, né. Então, se eu puder chamar a atenção, assim, é importantíssimo triar a mulher no primeiro trimestre. Estou vendo que tem ginecologista, ginecobstetra nutre nutri aí. É, eu, Ai, eu, tô, eu, eu vejo que, assim, é muito importante você triar essa mulher, você ter um olhar muito apurado para a glicemia, porque a glicemia, quando ela altera no primeiro trimestre, é, deveria já ser um diagnóstico dado no primeiro trimestre. A gente vê que ainda, mesmo os guidelines já mostrando aí esse nível de glicemia de 92 já é alterado Tem muita gente que ainda pega glic... gestante Com 95, 96 e diz que tá tudo bem Então a gente tem que ter O primeiro trimestre, Para mim Farmacêuticos também é... O primeiro trimestre Amo os farmacêuticos, tá? aprendo muito com vocês primeiro trimestre para mim Com a minha experiência Fran, é, aquele, é aquele Eu falo com os meus alunos que no primeiro trimestre Eu já vou sentindo o cheiro das coisas, sabe? É porque, assim, ó... Você já sabe aquela que tem uma tendência maior... Você já sabe a história dela toda ali... Você já fica pensando, assim, que o gato tá subindo no telhado, sabe? E é claro que a gente tem que tomar muito cuidado... Ninguém quer alertar grávida nem nada... Mas eu acho... O primeiro trimestre, pra mim, ele é um pouco o espelho do que vai acontecer depois... Então, essa mulher que tá enlouquecida... Porque ela não tem enjoo e ela come o mundo inteiro porque ela tá ansiosa... Sabe? Eu tenho muitas grávidas, por exemplo, no primeiro trimestre... Que são pessoas que é, trabalham com corpo, são super famosas... É, passaram a vida toda trabalhando com corpo, TV e tal, e muito saradas. E às vezes elas chegam pra mim no segundo mês e já ganharam 5 quilos, porque elas querem aproveitar pra comer tudo que elas não comiam antes, que agora elas podem ter barriga. Uhum. Então, assim, o primeiro trimestre, ele te dá um, um feeling, assim. Então, você vai colher todos os exames, você vai olhar tudo, você vai ajustar toda a suplementação e vai já dar as orientações para ela para depois. Então, essa questão do enjoo é muito impactante no primeiro trimestre, nem todo mundo tem. Eu costumo brincar que grávida tem tudo na vida, menos equilíbrio. Então, assim, ó, ou ela tá morrendo de enjoo, ou ela tá morrendo de fome. Porque é uma ansiedade. E o primeiro trimestre é muito engraçado, pra, Engraçado, assim, né? Pra gente é difícil, às vezes, porque assim, todo mundo quer agradar uma grávida. Você já viu isso? Você Sim. fala que você tá grávida no seu trabalho. As pessoas se dão o trabalho de ir numa festa de aniversário e levar o bolo pra amiga que tá grávida, pra ela comer no outro dia no café da manhã. As pessoas têm isso, a gente tem uma cultura de que tem que agradar a grávida e isso significa carboidrato, hum. que é muito triste, na verdade, né? Pode agradar a grávida, dar um paninho de boca pro bebê, dar um suplemento bacana, sabe? Não é para dar doce para grávida, nem corante, nem confete, nem chiclete. Mas então a gente, o primeiro trimestre é esse ajuste, assim. tem que suplementar, tem que suplementar desde o início. É, é muito difícil pra gente, o nutricionista, quando realmente ela tá acompanhada por um médico, por exemplo, que fala assim: "Não, é aquilo que eu já falei. Ah, a sua certinha já está passando. a gravidez é assim mesmo, sabe? Então, se você puder ajustar tudo no primeiro trimestre, você vai ter uma gravidez mais tranquila. E ajustar a questão do ganho de peso. Porque senão ela vai ganhar muito peso. Então, eu Sim. costumo falar que quilo bom de ganhar na gravidez é o mínimo possível que seja necessário para você e para o bebê. Isso vai variar de mulher para mulher. Mas é, não é para comer por dois e ganhar por dois. Depois do segundo trimestre, vamos tocar... É, você vai ter que fazer outros ajustes Porque no segundo trimestre tudo tende a despencar Por isso, se você já tateou isso no pré-gestacional Ou no primeiro trimestre, é mais fácil agora Por isso também é importante no pré-gestacional Por exemplo, Fran, às vezes ela não vai tolerar ferro no primeiro trimestre Porque tem muito enjoo, né? A gente sabe todo esse aspecto Se ela já tivesse se preparado antes, suplementado antes é, Entrado na gravidez com níveis mais adequados Talvez ela não precisasse no primeiro trimestre Seria ótimo, né? Então, essas questões. No segundo trimestre, você vai orientar. Estou lembrando do meu marido aqui que brinca comigo. Assim, fala bem devagar, tá? Porque eu falo bem rápido. <risos> Agora eu falo um pouco mais devagar. Eu me empolgo. Mas tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, né? É a gente tá dando para entender. É muito entender. assunto, né? Então eu quero É muito assunto. E eu peço muito rápido. Qualquer coisa, eu falo para o pessoal aí. Levanta a mão. Eu vou falar para os alunos. Levanta a mão que eu não vou... Gente, qualquer coisa, escrevem aí no, no comentário para falar um pouco mais devagar. Mas, tá Exatamente. Olha. Tem um monte de gente falando aí que, olha, é incrível, que quem né? dera que, que o presente para grávida fosse suplemento. Eu também acho. Pô. A gente pode até pensar nisso para o futuro, um chá, né? o chá de fralda. A gente pode pensar nisso. Segundo trimestre, Fran, a gente vai fazer os ajustes e vai seguir. Né? Geralmente é quando ela vai ganhar um pouco de peso, começar a ganhar um pouco de peso. Então você orienta para isso. Geralmente, a gente tem um adicional aí de 250 calorias dia. Isso é muito individual. Ela tem que... A gente tem uma realidade hoje também, que é preciso ser falada, que são as grávidas que têm medo de comer, uhum. que têm medo de engordar, que têm medo de barriga. A gente tem, sim, uma geração de mulheres que talvez tiveram algum transtorno alimentar e que agora estão tendo filhos, ou mesmo que não tenham sido diagnosticadas. Então, a gente vai ajustando... Desde o início a gente já vai preparando essa mulher para amamentação. Eu sempre é, oriento sites, blogs, livros. Porque tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim também. Oriento cursos de gestantes. E aí eu vou dando toda essa orientação para ela até o final. Né? Na reta final a gente vai preparar para o parto, para a amamentação. A gente vai continuar essa suplementação. Na minha última consulta que eu faço geralmente a última consulta ali no, no iníciozinho do nono mês, final do oitavo, quando ela ainda tem um pouquinho de cabeça, quando ela não tá muito agitada, ainda absorve ainda essa informação. Eu já oriento do pós-parto, o que, que vai manter de suplementação, muito importante, o ginecologista tá aí, o que, que acontece? A mulher ganha o bebê, aí o ginecologista fez tudo, ganhou, ela, ela só vai voltar nele, foi uma cesárea ela vai tirar pontos, enfim. Mas aí o pediatra pega a criança e aí quem pega a mulher? Né? Então assim, ó, ela tem que colher exames com seis semanas pós-parto. Ela deveria colher seis, sete, no máximo oito. E aí ela chega pra gente tomando tudo quanto é coisa para aumentar a produção de leite. Ninguém avaliou TSH, seu hemograma, ninguém avaliou nada. E ela chega tomando tudo que todo mundo diz que é bom para aumentar. Então, não sei se eu resumi bem, mas é, é isso. Assim, preparar essa mulher para o pós-parto e para a amamentação é extremamente importante. Se a gente quer mudar o mundo, Fran. Começa com a forma de nascer. Eu falo que se tem alguém... O meu lema pessoal e o lema da Abrame é fazer a diferença nessa geração. Eu costumo dizer, sem nenhuma questão relacionada, que se tem alguém que poderia fazer a diferença nessa geração, é o ginecologista obstetra. Porque ele que vai às vezes pegar essa adolescente já vai começar a olhar para ela como, olha... Vamos cuidar disso, você está acima do peso, vamos logo na nutricionista, vamos fazer uma atividade física, vou te encaminhar. É ele que vai avaliar o aspecto bioquímico dessa mulher que prepara para engravidar. Se tem alguém que pode fazer a diferença nessa geração, é o ginecologista. E é ele que vai falar para ela já começar a falar sobre a amamentação. Não é deixar nascer o menino, pronto, agora eu tenho que amamentar? Como? Se eu não me preparei? Então, eu acho que nós temos que nos unir, é por isso que a Abrame abrange. Todo mundo, todos esses profissionais. Porque a gente tem que andar de mãos dadas mesmo. De mãos dadas mesmo. E cada um, né, com a sua expertise, com o seu conhecimento, juntando esse conhecimento, pode ajudar aí muito né, a mulher nessa fase e é, que a gente consiga ter uma gestação, um parto, uma amamentação que seja o ideal. né? É, eu me identifico muito com essa questão porque eu me senti nesse vácuo. né? Eu tive a minha filha de um parto que foi o sonho que eu queria, né, um parto humanizado, um parto natural, e chegou a hora de amamentar, eu não tinha ideia de que eu podia passar pelo que eu passei, né, e aí foi uma frustração muito grande, uh, o não conseguir amamentar, tem, né, enfim, várias coisas acontecendo, e eu acho que tem muitas coisas aí que influenciam, né, a gente sabe que o estresse também é um fator super determinante nessa questão da amamentação, depois do bebê mas A privação de sono Enfim, é tanta coisa nova que acontece Principalmente numa mãe de primeira viagem No seu primeiro filho E... Que você fica perdido nisso. E aí é bem isso. Eu me senti assim: o obstetra já fez meu parto, agora eu vou para o pediatra com frequência levar minha filha. É. E quem cuida de mim? E, e eu tô aqui não conseguindo né, amamentar, tomando várias coisas para produzir leite sem ter sucesso e aí frustrando cada vez mais e aí isso vem né, já né, vem a culpa junto que a gente não está conseguindo fazer vem o estresse de novo né por não estar tá conseguindo amamentar e essa preparação da mulher para esse período né de, de pós parto e de amamentação hoje a gente sabe a importância que é a amamentação né e acho que a ideia de começa pode também entrar aí com, a, com a essa primeira alimentação do filho que é que deveria ser né o leite materno a importância disso para ele acaba às vezes não acontecendo por uma falta talvez de orientação hum. e de um olhar para essa mãe né que deixou de ser gestante virou mãe e aí como é que Sim. o que, que acontece com ela né a, é. a parte de suplementação esse cuidado todo também que vai interferir também na saúde do seu filho né e na é. sua também né porque as mulheres que amamentam também é. Diminuem, voltam para o seu peso normal mais rapidamente. Enfim, tem uma série de benefícios aí também que acontece com a mulher, né? Claro. Então, esse olhar também, acho que é super importante a gente ter é. nesse processo, né? E aí você falou muito bem, né? você começa a preparar a gestante para esse período de amamentação lá quando ela está no começo, né? De o que ela tem que fazer. Enfim, é todo um processo que vai levar ao sucesso da amamentação que falo por mim né não mas não é não uma coisa tá. que é tão tá mas acontece não não, é. não é automático não é assim normalmente né tem pessoas que têm bastante sorte mas eu lembro que para mim foi uma foi super frustrante né de nossa tive o parto que eu queria do jeitinho que eu queria e agora eu não tô conseguindo lamentar então é. isso assim, é, é ruim são né? muitos depoimentos são muitos depoimentos que a gente vê assim é, poxa, eu me preparei para o parto Ninguém me disse que o mais difícil não era o parto normal Eu já li muita coisa sobre isso Ninguém me disse que o mais difícil era o que vem depois, que é a amamentação Eu sempre ensino os meus alunos isso A, a começar a trabalhar a questão da amamentação desde o início da gestação Na primeira consulta eu já começo dando orientações para essa mulher sobre a amamentação Dando informação, mandando ler e tal é, amamentar, muita gente, talvez isso ainda aconteça Porque muita gente acha que amamentar no ser humano é instintivo né é, O cachorrinho, a cadela tem um cachorrinho, é instintivo que ele mame É instintivo que a leoa amamente, mesmo se ela tiver de mal com o leão Ela vai continuar amamentando Ela não importa o que está acontecendo na pandemia Nem o que está acontecendo com o presidente da república Nem o que está acontecendo com o marido que perdeu o emprego O animal, o mamífero, ele vai amamentar instintivamente o que difere para a gente é exatamente essa parte do córtex pré-frontal, que é onde estão as nossas emoções e que vão, estão relacionadas com a produção de leite. Então, no ser humano, não é assim, nasceu, eu vou amamentar. É, de uma certa forma, fisiologicamente deveria ser. Mas existe todo um aspecto emocional que rege isso. Existe toda uma cascata hormonal no puerpério que às vezes acaba com essa mulher. Se ela tivesse sido bem conduzida e bem suplementada, muito das questões, eu vi alguém falando aí sobre a questão da depressão pós-parto. Tem vários artigos que mostram. Por isso, inclusive, a gente faz a suplementação do folato, a gravidez toda. Porque tem artigos que mostram, inclusive, é, essa relação da prevenção da depressão pós-parto, estatística menor nas mulheres que são adequadamente suplementadas. Mas fora isso, que é uma situação gravíssima, gravíssimo. Eu tenho pacientes que não foram minhas pacientes na gestação, mas que mães de crianças que falam que elas tiveram que ser separadas do filho pelo risco delas de matarem o filho. Sabe? A depressão pós-parto é uma coisa terrível, muito e grave, é, muito né? triste. É real. É triste para a mãe e para o filho. No período que era para eles estarem se conhecendo, ela está passando esse, esse enfrentamento, sabe? Então é uma coisa que cabe a gente acolher e tentar prevenir através do, do acompanhamento adequado na gestação. Mas não é instintivo a amamentar, a gente tem que preparar essa mulher. É, se você me permitir, eu vou falar os segredos que eu acho para a amamentação, o sucesso na amamentação. Eu acho que é, primeiro, esse preparo, ela ter uma rede de apoio. No meu livro de nutrição materno infantil que vai ser relançado no congresso da Abrame no início do ano que vem, eu falo muito sobre isso. Então, o ideal é que ela já prepare a casa para receber o bebê e que ela prepare as pessoas que vão ajudá-la. Então ela tem que dizer para a família, olha só, eu quero muito amamentar. Eu, ela tem que se empoderar disso e dizer para o marido, olha, é o meu sonho é amamentar, me apoia. Se ela tem uma empregada, dizer para essa empregada, eu vou precisar de você. Se ela tem uma mãe, alguém que vai ajudar, eu falo que tem que avisar para todo mundo. No livro eu falo assim, olha, vocês têm que avisar até o porteiro que vocês vão amamentar e que vocês querem ajuda. Porque senão, no primeiro problema que você tiver, vai cair do céu na sua casa uma mamadeira. Porque é o que acontece na realidade. Então, assim, se empodere, é, é, se, se, se apodere mesmo desse valor do aleitamento materno, porque quem está é, consciente dessa importância mesmo para a saúde do filho, ela com certeza ela vai lutar mais, ela vai ter mais forças para lutar contra, porque parece mentira, Fran, mas a gente tem que lutar para amamentar você tem que lutar contra a sociedade, você tem que lutar, às vezes, contra até o profissional que te acompanha que também no primeiro desafio já fala logo para você dar a mamadeira você tem que lutar contra o vizinho, contra a sogra que não amamentou e disse que o filho tá bem você tem que lutar com o mundo todo para amamentar e nós e temos que lutar, né? os palpiteiros, nasce a mãe nasce o povo palpitando, eu falo isso no livro também então assim, é você ser bem preparada está munida desse conhecimento, é você ter essa rede de apoio, é você se hidratar bem, então tem que tomar água, tem que tomar líquido nesse pós-parto, é você comer equilibradamente, sem radicalismo, sem estresse, se você comer bem, comida de verdade, você vai perder o peso, as coisas vão se ajustar, você ser bem suplementada adequadamente e você ter essa rede de apoio. E isso é o segredo do sucesso da amamentação. Muito mais do que ficar tomando, não sei o quê, que não sei quem falou, que às vezes pode ser até muito perigoso e muitas vezes até contraindicado, aí tem doses inadequadas, que é o que a gente vê na clínica, crianças com sintomas gastrointestinais sendo tratadas como, por exemplo, uma PLV, ou uma alergia até mais importante, quando na verdade essa mãe está tomando um monte de coisa que alguém indicou, que alguém vendeu, isso é extremamente perigoso. Então, se você tiver essa rede de apoio, se você estiver bem consciente, se você estiver bem hidratada, se você entender o quanto isso é importante, bem alimentada e bem suplementada, não tem como dar errado. Eu, eu gosto de falar assim ó, uma coisa que eu ouvi de uma pediatra grande amiga quando eu tive o meu terceiro filho. Que na hora que eu estava saindo da maternidade, ela disse uma das coisas mais sábias que eu já ouvi que certamente foram, assim, foi fundamental para que eu conseguisse amamentar com tanto sucesso meu filho caçula. Na hora que eu estava saindo... Ela olhou para mim e disse assim, Andreia, põe uma coisa na sua cabeça. Vaca braba não dá leite. Vaca braba não dá leite. E eu que sou uma vaca braba saí de lá assim, vaca braba não dá leite, vaca braba não dá leite. E eu eu falo pros meus alunos sempre falar isso para as mães, porque o estresse diminui a produção de leite. Então eu disse pro meu marido assim, olha só, o mundo pode cair lá fora. Se for que eu sair correndo, você me avisa. Se for alguma coisa que eu vá resolver, me avisa. Se não, não quero saber. Me deixa conectada com o meu bebê. E uma coisa extremamente importante que faltou falar aí no Segredo do Sucesso é a livre demanda, especialmente no início da amamentação, primeiro mês, segundo mês, porque o corpo da mulher vai é, tem que ser vaca mansa. Tem gente falando aí, exatamente, pelo menos nessa fase. O corpo da mulher vai saber. O leite materno é produzido, de, é, ele não é espécie específica, ele é pessoa específica. O meu leite que eu produzi para o meu filho naquele dia é uma coisa única. Então ele varia de acordo com o peso do bebê, com a demanda do bebê, se é menino, se é menina, se são gêmeos. Ele vai variar de uma forma mágica, incrível, celestial. É, é muito lindo, é milagrosa mesmo. Mas nesse início, para o corpo dela entender quanto de leite esse bezerrinho aqui precisa, vai depender do quanto ele vem para o peito. Então precisa amamentar em livre demanda no início, especialmente no início e aí depois em cada fase isso vai ser reajustado de acordo com a realidade da, da criança da mãe Mas é muito importante a livre demanda para a produção adequada de leite — É, e é isso, né? E tem uma coisa só que, só complementando, né? Que essa rede de apoio, a questão emocional também é muito importante, né? Um apoio emocional porque, de repente, você tá a sua vida muda muito, né? Você tem um filho e, de repente, você tem toda uma nova situação de vida que você está se adaptando, um serzinho ali que depende 100% de ti e, às vezes, a gente não sabe nem o que fazer, né? A criança chora, você não sabe identificar ainda se é. Depois, as pessoas, a gente vai entendendo, identificar o choro de sono, o choro de, é, de fome... E aí no começo as pessoas falavam assim, ah, não, mas você vai entender que a sua filha tá com fome ou tá com sono? Eu falo, gente, eu não entendo, ela só chega... <risos> sabe Cadê o manual eu, dessa criança? Cadê <risos> o manual, né? E é desesperador, porque você é. não sabe o que fazer quando você é mãe de primeira viagem, quando você deseja muito ser mãe. E aí, de repente, você é, e aí? Você faz o que naquela situação toda que você está vivendo se você não tem um apoio emocional, né? E aí, foi muito engraçado, porque você falando e eu revivendo a minha história, né? É, eu tive, desde o começo, uma dificuldade em amamentar, mas eu me lembro que minha mãe era de fora e ela ficou comigo. E quando ela foi para casa, ela falou, filha, agora é contigo, né? Nossa, meu leite fez uma... foi água abaixo. Eu não tinha mais. Então, eu falei, não deu mais, né? Eu insisti ainda por um tempo, mas você vê como o um fator emocional né da segurança de você estar se sentindo bem vai influenciar nesse aleitamento, nessa amamentação do seu filho. É, e é eu tão acho forte que isso que... Desculpa, Zé, Andrea, Que não. eu sempre brinco, assim, que, na, que eu quero, na próxima vez que eu vier, ter uns cinco filhos, porque eu amo criança e amo ser mãe. Mas eu brinco que eu não vou aumentar nenhum. Ah, tá <risos> mãe, foi com um trauma. Não, misericórdia. Pode mas eu não te É o contrário. Agora, agora, agora eu Você sabe, Fran, que o primeiro filho é muito estressante, assim. Eu não gosto de afirmar isso, porque talvez a gente possa. Eu acho que realmente a gente pode até preparar a mulher para que não seja estressante. Mas o primeiro filho, eu falo muito isso no livro, nos meus cursos, que o primeiro filho é muito estressante porque a gente quer ser perfeita. A gente quer ser perfeita. A mãe do primeiro filho, ela compra cinco enfeites para uma porta de maternidade, para dois dias numa porta de maternidade, ela tem cinco opções. Ela faz lixovar, ela lava aquilo, ela empurra o carrinho sem menino no colo. Ela tem uma vontade. Ela e é natural e é maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. Só que eu falo muito isso assim, como eu falo assim, mãe, você tem que entender, e aí foi aquilo que você me falou no início, né? Você se sentiu tão aliviado quando me ouve, porque eu falo muito isso para os meus alunos médicos e nutricionistas, a gente tem que tirar a culpa da mãe, acalmar a mãe, amar essa mãe, acolher essa mãe. Se a gente fizer isso, a gente já está meio caminho andado para o sucesso da amamentação. E elas sofrem muito no primeiro filho, como eu sofri muito no meu primeiro filho, Tava tudo certo, eu tinha rede de apoio, tinha tudo. Mas a minha ansiedade, que aquele menino era, uma, era a coisa mais importante do planeta, sabe? É aquela que a gente. O menino dorme, você não dorme, porque você tem que vigiar se ele está respirando. Tudo bem, até aí eu acho até que é compreensível a mãe passar por isso. Mas existe uma ansiedade tão grande. Se a mãe entender, eu falo na última consulta, eu já falo, já põe na cabeça que você não vai ser perfeita. Que perfeito pro seu filho é você do seu jeitinho. Isso é que é perfeito. Se você colocar na sua cabeça que você vai fazer coisas, não é nem certo e errado, mas que vai acontecer coisas, vão acontecer coisas que você não queria que acontecesse, um dia ele vai se machucar é assim a vida. Se você já for para a maternidade falando assim, ok, sabe? Ah, não foi bem assim que eu queria, foi um pouquinho diferente, você já vai sofrer menos. Tem mulher que já vai destruída, por exemplo, para o pós-parto, porque ela sonhou e ficou horas em trabalho de parto, ela teve um intercorrência, foi para uma cesariana, e ela já vai tão derrotada para o parto, ela tem que entender que não é derrota. Foi o melhor, se foi o necessário, se foi indicado, foi o melhor. Ok, vira essa página, sabe? Essas mães que, que conseguem ir para o pós-parto mais bem resolvidas, de que assim, ó, não vai ser tudo perfeito e tá tudo bem, são mães que têm mais chances de ter um sucesso na amamentação. O estresse do primeiro filho, sem dúvidas, a meu ver, é uma das primeir, principais causas do insucesso da amamentação. E acho que isso é... É tão legal, que dá um alívio, né? Eu comentei hoje contigo que eu me senti aliviada por coisas que eu passei lá atrás e que hoje, ouvindo, né? Ontem, na minha imersão das lives e das suas palestras, enfim, com um olhar mais atento né? para isso, como trouxe um alívio de situações que eu vivi e que eu falei, puxa, estava tudo normal. Só faltava eu saber que estava tudo normal. né? É. Tem esse desejo, sim, de ser tudo perfeito e a gente... Até entender que a gente está fazendo o nosso melhor Isso né, é, então é o suficiente? E é uma chavezinha que nem sempre a gente consegue entender E também não tem alguém que possa nos ajudar a isso né? Eu entendia que se eu tinha tido um parto normal Eu iria amamentar instintivamente Que ia ser uma coisa natural Não teria nenhum tipo de desafio nisso eu nem me preocupei com a amamentação, na verdade, para mim era o parto, ele, né, se o parto for era bem, bem né, e não é bem assim, então, mas enfim, acho que a gente vai aprendendo isso e que hoje uma das coisas que eu mais é, prezo é quando uma amiga engravida é falar, gente, existe essa, esse, esse período aí que é um período adaptativo, que é um período que gera estresse, que é um período que às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Então, e é tudo normal, é normal você não saber o que fazer, é normal você ter dificuldade para amamentar, né? Então, por mais que a gente vá é, se preparando também, mas existe uma normalidade nisso tudo e que se a gente consegue manter essa tranquilidade, como você falou, flui, né? E flui de uma maneira é. muito mais tranquila. É, — e ver que você ficou pensando nisso tantos anos, né, Fran? É isso, eu falo sempre isso. Assim, a gente tem que tirar da mãe essa coisa de que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Culpa de quê se eu estou o tempo todo tentando fazer o melhor para os meus filhos? Uhum. E é isso, olha quantos anos talvez você falou que viu algumas lives minhas ontem e que nessas lives você uhum. foi respirar aliviado de coisas que você viveu nove anos atrás. Quer dizer, você ficou nove anos talvez se martirizando, pensando em coisas que não foram culpa sua. E que tá tudo bem também, sabe? Se aconteceu alguma coisa... Até se você errou, porque a gente erra mesmo. A gente erra querendo acertar. Então, tirar essa culpa da mãe. Culpa de quê? É, verdade. Ser mãe, Essa coisa de ser mãe, eu não concordo com isso. Ser mãe é padecer no paraíso. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu falo isso, pra mim, tá repreendido. Porque hum. eu, não, eu, não, eu não aceito uma palavra dessa. Nasce uma mãe, nasce uma mulher guerreira, lutadora, que vai mudar o mundo. Eu, eu... Estou sendo um instrumento de transformação no mundo Por amor à minha filha Foi uma filha que eu tive Que me fez entender o, meu, o amor de uma mãe Transforma o mundo Então mãe não tem culpa de nada Eu posso ter errado com ela, com meus filhos Com todo mundo, com meu marido E erro todo dia, e tá ótimo Que culpa que eu tenho? Culpa de estar tá colocando pessoas incríveis no mundo De estar tá lutando pelos meus filhos De estar tá fazendo a diferença na vida das pessoas e Que bom então, isso é maravilhoso A maternidade é maravilhosa Com certeza e é muito bacana quando a gente consegue olhar para isso, né, e tra trazer essa tranquilidade também, até mesmo quando os nossos filhos já estão aí, né, mas com uma idade maior e a gente consiga conduzir dessa forma. Então isso é muito bacana. Eu vou querer muito, se der tempo, de no final você contar um pouquinho da dessa tua história, né, de uma maneira que você se sentir à vontade, porque é uma história super linda, Emocionante disso, né? De se nasce uma mãe, nasce uma guerreira, nasce uma mãe, nasceu é. que nasce uma leoa, né? Você faz qualquer coisa pra ter seu filho para fazer o melhor, e é isso que a gente faz, errando, acertando, é. mas é isso que a gente busca, né? E aí a questão de alimentação também é importante a gente ter essa consciência, né? Então, se a gente não consegue amamentar. O que fazer, doutora, doutora Andréa, quando a gente não consegue amamentar, né? O ideal a gente sabe que seria a mãe amamentar. Imagino que por um tempo, não tem um tempo, um prazo aí, né? Mas fala assim, seis meses, é, Isso. Do, pelo menos O seis ideal. Seis meses, né? o, ideal. Isso. o ideal é que ela amamente exclusivamente os primeiros seis meses. Depois de seis meses a um ano, começa o período da introdução da alimentação complementar, o aleitamento materno ainda é o mais importante, a alimentação vem complementando, então ela vai ser complementada, o bebê começa a ser suplementado, na verdade, até antes, né? Quando a gente pensa na vitamina D, o ferro a gente avalia de forma individual, mas esse bebê de seis meses a um ano, ele começa a comer. Quando esse bebê faz um ano... Ele, a gente entende que ele está pronto para se alimentar e esse processo se inverte. Então, ele, ele, o principal é a alimentação e o aleitamento materno vem em complementação. Então, até os dois anos ou mais. O ideal, Fran, é que a mulher amamentasse exclusivamente até seis meses, depois até dois anos ou mais. E é muito legal a gente falar isso, porque se, se amamentar no primeiro ano já não é fácil, no segundo, então, você tem que lutar contra o mundo mesmo, porque existe um preconceito terrível com a mulher que amamenta a criança de um ano, um ano e meio, de dois, tá? O Lancet, por exemplo, fez uma revista inteira... O tempo tá voando tanto que eu não me lembro se foi de janeiro de 2016. está passando tão rápido que parece que foi ontem, mas já tem quatro anos ou mais. O Lancet fez uma revista inteira em 2016 sobre os benefícios da amamentação prolongada. Então, a gente sabe que o aleitamento materno ele eleva o nível do QI da criança. Né? Estatisticamente, aquelas amamentadas têm QI maior. Essa amamentação prolongada, o que a revista mostra é que esse efeito é tempo dependente. Ou seja, quanto mais tempo de aleitamento materno, maior o impacto sobre o QI da criança. Então é muito mito envolvendo. Ah, depois de um ano o leite vira água, tem profissional de saúde que fala essas bobagens. Que vira água, daí ele só está mamando porque é carinho. Mesmo se fosse só carinho, já seria incrível. Tá? Mas a, a, a ciência mostra que não, que existem sim muitos benefícios que a gente deve lutar para que ela amamente até dois anos ou mais. Legal. E é isso mesmo, né? Esse preconceito ele existe e a gente precisa ir desmistificando isso. Mas tem uma, um período que é a, a parte da introdução alimentar. E uma coisa que eu acho muito legal, se a gente puder comentar, é o quanto a gente vai influenciar no paladar da, dos bebês, das crianças, né? Já desde o paladar da mãe, que a mãe vai estar comendo durante a alimentação, mas principalmente ali no processo de introdução alimentar, né? Que começa por volta dos seis anos, né? E o que, que é importante a gente estar tá trazendo nesse período e principalmente o que, que não deveria estar fazendo parte da alimentação, Desse bebê, né? O que a gente tem é, a O paladar do bebê começa a se formar no útero materno, quando por volta de 24 semanas por aí Ele começa a engolir o líquido amniótico e esse líquido já é influenciado pelos, pelo que a mãe come Então na no útero, é isso é evolutivo, por isso que o filho da chinesa vai gostar de comer o que a chinesa come E por aí vai Tá? Então, evolutivamente, ele engole o líquido amniótico e urina no útero. Isso é normal, isso é esperado, tem que acontecer. E esse líquido já é influenciado pelo que a mãe come. Na amamentação, isso também é influenciado pelo que a mãe come. Uhum. Tá? Tanto do ponto de vista do paladar, do sabor, da composição também do leite. É, com seis meses, quando começa a introdução alimentar, é um período extremamente importante. Porque a forma como ele vai começar a conhecer esses alimentos é que muitas vezes vai determinar como ele vai ver os alimentos para o resto da vida. Então é um período que cursa aí com que a ciência fala dos mil dias, mil e cem dias, que é ter esse período de pelo menos dois anos. É, eu gosto de falar três anos, mil dias são dois anos, mas eu gosto de falar três anos, Fran, só um parêntese aqui, porque a gente tem muito profissional da saúde na live... Que três anos é a formação do microbioma, né? Com três anos você tem a microbioma, o microbioma que você vai ter na idade adulta. Então eu acho que esse período não deveria ser só até os dois anos, deveria ser até os três anos esse período outro porque a gente sabe a importância do microbioma. Mas enfim, introdução alimentar é extremamente importante. Eu trabalho muito com isso, eu tenho curso online disso, porque se você fizer. Não gosto de falar certo e errado. Mas você tem que apresentar de forma natural, ele tem que se apresentar da comida de verdade, a família tem que comer saudável, ele tem que aprender a amar o que é comer, que é comer comida de verdade e, e é isso que vai influenciar as próximas decisões, até o momento que é mais difícil, com um ano e pouco, quando, por exemplo, normalmente eles têm uma redução do apetite. Aquilo que você fez com a criança na introdução alimentar vai ser fundamental no período que ela precisa comer menos. Então é muito importante isso Eu não sei quanto tempo a gente tem de live É uma hora ou é um pouquinho mais, Fran? É uma hora, mas a gente passar um pouquinho não tem problema Mas acho que a gente não precisa Santa muito mais é, A gente não chegou nem a estando seis meses, um ano aí mas. Enfim. É mas fundamental bom. a produção da alimentação complementar Tem que ser feito com amor, com comida de verdade, com bons exemplos com harmonia familiar, é, sem cobrança, sem estresse, o bebê não vai comer da noite para o dia. O povo vai na consulta, eu explico isso, semana que vem as mães ligam: doutor, ele não comeu. Eu falei: ótimo, não é para ele comer, é para ele conhecer. Então ele tem até um ano para ser inserido na alimentação saudável da família. Uhum. Que legal também que acho que a família precisa também olhar para a sua alimentação, né? E é um momento também de é, porque construir bons hábitos deveria ser sempre. Mas é um momento que não adianta a gente querer introduzir Para a criança, para o bebê é, Comidas saudáveis e ter hábitos alimentares não saudáveis né? A família não ter esses hábitos alimentares Isso vai influenciar, vai influenciando depois né? E claro. uma coisa também que eu é, achei super interessante E aí veio muito a calhar para mim né? E acho que foi uma questão que, que você colocou em outros momentos Que eu gostaria que você colocasse aqui O quanto uma criança cresce em um ano, né? o quanto ela ganha de peso e de estatura e o que, que isso acontece depois. Que é um, um dos motivos que deixam as mães ansiosas, as famílias ansiosas. Poxa, meu filho estava comendo tão bem e de repente agora não come mais aquela quantidade que comia. Né? O que, que acontece nesse período que... Super importante. Isso, acontece, né? acontece, Fran? Porque o bebê nasce com peso e ele triplica de peso no primeiro ano. E ele dobra de comprimento no primeiro ano. Então, se ele nasce com 50 centímetros, ele vai fazer um ano com 1 metro. Se ele nasce com 3 quilos, ele vai fazer um ano com 9. Então, nunca mais na história dele, ele vai triplicar de peso em um ano. Nunca mais ele vai dobrar de comprimento. Então, o crescimento nesse primeiro ano é muito acelerado. O desenvolvimento é muito importante nesse primeiro ano. Cérebro, tudo é muito impactante nesse primeiro ano. Por isso, o bebê come muito. Quando ele faz um ano, esse ganho de peso estaciona. E ele vai ganhar bem mais lentamente. E ele vai crescer bem mais lentamente. Então ele não precisa comer mais, tanto como ele comia. E aí o que que acontece? A família não entende que ele com um ano e três meses come menos do que quando ele tinha sete, oito meses e batia um pratão. Além disso, Fran, o bebê com um ano e pouco, ele começa a ter muito interesse pelo ambiente. Essa, primeiro, essa primeira infância toda até uns seis anos... Se tiver uma TV ligada, se chegar uma visita, se alguém estiver correndo, ele vai preferir fazer aquilo a comer, porque ele tem menos fome. Só que as famílias muitas vezes não sabem disso, não são alertadas para isso. E aí elas começam a achar assim, nossa, mas meu bebê parou de comer. E aí você tem alguém em casa, ah não, mas ele não está comendo. Aí que se a família não está munida desse conhecimento, entre os biscoitinhos, os inhos da vida, os industrializados zinhos E por quê? Porque tem família que prefere ver a criança comer qualquer coisa, a comer pouco. E aí você começa a perder esse jogo. Então essa fome, ela vai voltar mesmo perto de seis anos. De um a seis, ela come um pouquinho mesmo. Ela come é, é uma quantidade menor, ela come devagar, ela não tem tanta fome. E isso é natural, é fisiológico. A gente tem que respeitar isso. Importantíssimo, França, se a gente ainda tiver tempo, eu vou acelerar. É que a gente, todo ser humano nasce com um mecanismo de autorregulação da fome. Todo mundo. Um bebê no peito, saciado você não consegue empurrar e fazer ele mamar à força. Uhum. Isso é fisiológico, porque nós, inclusive nós adultos, deveríamos comer até estarmos satisfeitos e deveríamos parar. Então uhum. o bebê nasce com esse mecanismo. Então a gente tem que respeitar na introdução alimentar. Aquela história que a gente, na nossa geração, teve muito de, do chinelo na mesa, porque tem que raspar o prato. Foi isso que empurrou muita gente para a obesidade. Por quê? Porque a partir do momento que você, olho olho acha que ele precisa comer mais e coloca mais do que ele precisa e força que ele coma mais, ele vai perdendo essa capacidade fisiológica de regular a fome. E aí lá na frente vem pro meu consultório com obesidade e aí a família quer que você ensine a criança a comer menos. Uma família que às vezes empurrou um monte de comida de forma desnecessária para ela. Então isso é muito importante falar. Com certeza. E acho que uma outra coisa que é bem importante a gente falar, que até surgiu alguns comentários aqui, é a questão de que e tem muito isso, né? Uma ansiedade dos pais às vezes que de repente a criança comia muito bem, deixa de comer e aí começa a questão que você trouxe super bem a trazer alimentos não tão saudáveis, mas que é importante, que coma a deixe de comer. E aí a gente pensa muito em açúcar, né? Que é, um, que é algo que permeia aí a alimentação também e que não deveria ser introduzido para a criança até um bom tempo, né? E esse é se a doutora, pudesse falar um pouquinho, doutora Andréia, sobre os, o, o efeito do açúcar né, no cérebro dessa criança, na saúde dessa criança, né, o que, que vai estar tá causando aí, seria super bacana. É, é o açúcar é altamente viciante, né? a gente sabe disso, todos nós sabemos disso é, artigos que comparam a questão do, do vício ao açúcar cocaína, enfim. É, ele tem, a gente luta para que até os dois anos Eu luto para que até os três Eu fiz isso com os meus filhos Eles não tenham contato com açúcar Especialmente quando a gente pensa no microbiota Então quando você faz é, Você introduz o açúcar Você está alterando o hábito paladar Com certeza né? Se você dá uma fruta com açúcar Com mel, por exemplo um período de introdução alimentar Que nem deveria né? O mel não pode entrar antes de um ano Mas a minha conduta Eu oriento também depois Porque se você der um abacate com mel Dificilmente ele vai querer o um abacate sem mel depois Uhum. Né? Ele já conheceu aquele alimento de uma forma mascarada Então o açúcar ele vai ser ruim para a microbiota Ele vai ser péssimo para o hábito alimentar Ele vai ser altamente viciante, sim é, A gente deveria retardar ao máximo esse contato com o açúcar E que quando ele, a criança entra em contato Seja de uma forma é, é, tranquila Que não seja uma ah, Nossa, vamos fazer agora o bolo de comemorar Porque agora ele pode comer açúcar Não é isso Açúcar não tem que ser idolatrado. Açúcar é um dos maiores vilões da nossa era. Nós somos queridos, de uma geração que sofreu muito com essa questão dos industrializados porque nossas mães achavam que o legal era ter o que era a questão do marketing, da propaganda, enfim. Então, o legal era você ter dinheiro para comprar o pacotinho. Né? A gente era bombardeado pela mídia nesse sentido Então hoje a gente quer fazer um movimento contrário Então o açúcar é altamente viciante E ele destrói mesmo Ele destrói mesmo Não só a microbiota, mas como o hábito alimentar E a gente vê crianças pagando muito caro Às vezes numa idade ainda muito jovem Por conta desse vício no açúcar e Tem crianças do consultório que choram Pelo açúcar, que choram eu tenho crianças no meu consultório, Fran, que comem açúcar da hora que acordam até a hora de dormir. Se a gente pensasse na farinha refinada como açúcar, em tudo como açúcar, da hora que acorda, eu tenho crianças magras no consultório, abaixo do peso, com resistência à insulina, com 6, 7 anos. Caramba. Então é muito trágico, é muito trágico. E como é importante, né, a gente ter essa consciência para que a gente consiga mesmo ter esse cuidado, esse... De deixar, tem tantas opções, né, que a criança, e se a gente não apresenta, ela não vai conhecer claro. né, pode retardar isso bastante, né, ou prolongar claro. um bom tempo sem. Isso é fundamental. E, e doutora Andréia, é, eu acho que uma coisa também super importante, né, é a gente falar que para mim também foi um, um fator que minha filha foi para a escola com um ano e oito meses. E aí, como a gente lida com a escola, o ano de é? escola, a cantina da escola, né, que a gente vê é. algumas cantinas sendo mais saudáveis, sim mas o lanche do amiguinho, que às vezes não é o mesmo que você manda de casa, é. enfim, aí tem as trocas. Então, assim, se puderes explorar um pouquinho sobre essa questão, né? O que, que a gente, como a gente pode ajudar nesse processo escolar esse lanche dos nossos filhos, né, de uma maneira que seja o mais saudável possível. É. É, quando a, criança, a gente faz tudo bonitinho com o filho, quando ele entra na, na escola com dois aninhos, parece que é, o mundo desaba na nossa cabeça, porque é um choque de realidade. É ali que a gente entende que esse mundo saudável nosso é muito nosso e que as mães mandam sim biscoito recheado, mandam bala, mandam tudo quanto é porcaria nas lancheiras. É triste, porque a lancheira vai refletir muito a realidade da família. E o lanche escolar, período que a criança tem que estar mais concentrada... É a hora que ela não devia se entupir de, de achocolatado com açúcar de manhã e pão branco e ir para a escola para ela começar a ter. Né, é Mas até às vezes algumas chegam até hipoglicemia de tanto açúcar que comem. Então, o lanche escolar não é guloseima. Eu tenho no meu curso online de lancheira saudável, eu falo que lanche, lanche, lancheira escolar não é guloseima. Eu tenho família, eu acho que isso também vai muito, porque as famílias também não querem ter trabalho. Porque, porque dá mais trabalho você fazer uma tortinha de liquidificador com franguinho, né? Lógico que você pode deixar no freezer, tirou ali, manda embaladinho, leva uma fruta, mas é um certo trabalho. Então a família quer pegar um carrinho de supermercado, jogar todos os empacotados dentro e tá resolvido. Né? Então, assim, tem que ter esse trabalho também acho que tinha que ser medida de saúde pública, por isso até eu tenho ido em certos movimentos, em certos lugares, defender isso. Não deveria ser permitido em frente à escola vender churros, vender tudo quanto é porcaria. As cantinas deviam, deveriam ser fiscalizadas, as famílias deviam ser conscientes, deveria ser proibido, sim, entrar com certos produtos na escola, quem deveria ser recolhido. Então, assim, é uma missão. Tá? É um desafio enorme Porque entra naquela vibe De que lancheira é aquele momento do dia De curtir, curtir sim, curtir Com um alimento saudável, mas é um desafio Enorme que a gente tem que lutar por isso Por isso que tem que ter um nutricionista é. na escola também Tendo autonomia para trabalhar isso até com os pais, né? Porque é difícil, tá? A vida do nutricionista na escola não é fácil não Tem colegas que trabalham em escolas Particulares, mas a criança já vem com Um hábito péssimo da família e Se você falar que aquilo não pode, você já começa A ter um problema com a escola né? a gente tem a questão da falta de limites, da falta de educação, de uma geração de pais que acham que o dinheiro também manda em tudo, então existe toda uma série assim educacional envolvida nesse processo, a alimentação também é a educação, aliás deveria muito ser educação, é, a gente vê até um comentário que nutrição é, é né? nutrição na escola deveria ser educação sim, né? deveria ser educação lá desde os pais né? Até a conscientização das crianças a respeito do que elas estão se alimentando Para que a gente consiga refletir em outras gerações futuras aí reverter o que a gente está vendo agora, né, Andréia. Eu acho é. que só para a gente terminar, para também não passar muito do tempo Mas tem algumas questões que vieram aqui sobre seletividade alimentar né? Como lidar com uhum. essa situação? É, porque a, gente, a criança vai criando um paladar, né? E ela vai tendo algumas coisas que ela já não, não quer mais se alimentar ou não quer mais comer, enfim. Como que a gente lida com isso, né? E qual o olhar que a gente pode ter e o que a gente pode estar tá fazendo para essas crianças terem um... Ampliar essa questão da essa aceitação? É, a prevenção da seletividade alimentar é isso. É uma gestação saudável, comendo comida de verdade, variada, para expor a criança a diferentes sabores, a mesma coisa no aleitamento materno, a criança do aleitamento materno, ela tem uma tendência menor a ser seletiva, porque a fórmula infantil, ela não muda de sabor, ela é sempre monótona, é uma oferta sempre monótona, e o aleitamento materno, ele muda de sabor a todo momento, é a introdução da alimentação alimentar adequada, é a introdução da alimentação complementar digo, adequada, é fundamental para a prevenção da, da seletividade, e nesse período que diminui o apetite, a família compreender que qualidade, que quantidade, e não se render às guloseimas, ao açúcar e às porcarias. Isso é para prevenção. Agora, o que eu mais tenho no consultório é criança seletiva, é a demanda que mais chega. A família sempre é uma família muito desesperada, com muita dor, com muita preocupação, você às vezes tem um filho que é saudável, claro que em certas questões de saúde, no autismo, transtorno do processamento sensorial, às vezes mesmo não cursando com autismo, isso é muito mais comum, mas a seletividade alimentar, quando ela não tem alguma questão orgânica, ela geralmente é muito comportamental, então, se você vai buscando lá na história, vai ter esse negócio. Ah, é, ele parou de comer, eu entrei com um biscoitinho disso. Ah, é, foi aí a avó trouxe aquele hinho para ele tomar. É, foi. É, não, aí ele parou de comer, eu comecei a dar cinco mamadeiras por dia. Quando ele acorda, ele já tomou quatro. Então, são questões que vão empurrar a criança para a seletividade alimentar. E muitas vezes também, Fran, tem relação com a própria personalidade, com a própria criação da criança, dela, né? Eu vejo que crianças que têm uma personalidade mais forte, que são mais dominadoras, que precisam de um limite em casa E que não tem esse limite Toda criança precisa de limite hum. Com amor, mas tem que ter limite E essas crianças acabam levando isso para alimentação E às vezes isso vai chegar até na adolescência, tá? Então, lidar com seletividade Tem que ser uma live inteira sobre seletividade Uma aula <risos> Aliás, <risos> nós eu Já São tem dois, dois... Já. Quando é que vai ser a sua próxima live? <risos> então, pro, nem lembro, tenho que olhar minha agenda, mas é, não lembro assim. Acompanhe no Instagram que eu vou anunciando para vocês lá. Ah, ah tá. e seja eu só me convidar que eu tô aí. Nossa, e pra gente vai ser um prazer assim, né? Aquele é ótimo, aquele é porque eu tô querendo manter a fina, você tá vendo, né, doutora Alexandre, tá dizendo que aquele ninho é ótimo. É, eu eu tenho que tentar sim, né? <risos> ah, que legal, Faz André. Você. A gente poderia falar aqui tanto tempo, né? Tem tantas dúvidas que, que surgem nesse é. processo todo da nutrição, mas o que eu fico imensamente feliz né? é que existe esse olhar já, né? Sabendo um pouquinho da sua história, eu sei que lá quando você começou, não tinha no Brasil alguém que olhasse para isso, né? Para a nutrição materna infantil. E agora saber que já existe isso, já tem esse olhar, já tem essa conscientização sendo criada, é muito fantástico. Então que venham é. muitas outras lives, que a gente possa falar muitas outras vezes sobre esse assunto, porque eu fico imaginando quanto a gente pode refletir em várias gerações, né? É, quando a gente parte desse processo de instruir as pessoas, de falar o que é o ideal, né? obviamente que a gente não consegue fazer tudo perfeito, mas assim, que a gente possa fazer o mais ideal possível. Né? Que a gente consiga ter mais saúde, menos, uh, menos doenças, pessoas mais realizadas, mais felizes. É isso que a gente mas quer. É... Com é isso... certeza. É isso que a gente quer. Fazer a diferença nessa geração. Sem dúvida. Gente, Quero eu... convidar Todos os membros, assim, todas as pessoas que estão aí, profissionais da saúde, que conheçam a a Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil, tem muita coisa boa lá, tem jornada online, tem congresso, tem muita coisa. Todo mundo é muito bem-vindo. Todo profissional da saúde, a Abrame, ela representa todos vocês que amam a nutrição materno-infantil. Legal. E eu acho que o seu, seu canal do YouTube também é uma fonte maravilhosa, né, que tá aí disponível. Tem várias coisas muito legais lá. A gente na eu também tem um canal no YouTube que a gente disponibiliza vários vídeos. Tem muitas questões também né, que chegam para a gente de dúvidas dos nossos produtos. Tem um canal do YouTube que a gente procura colocar lá as principais dúvidas. Para quem ficou aqui com a gente, foi acompanhando, se teve algo que a gente não respondeu, coloca nos comentários dessa live que ela vai ficar é, gravada, porque a gente vai respondendo ao longo da semana também todas as dúvidas que chegaram e a gente não conseguiu dar conta agora de responder o que surgirem depois, né? Porque depois a gente começa a processar as informações e é. as dúvidas começam a surgir e né, a gente fica super à disposição. E, doutora Andréia, muito obrigada. Gratidão imensa por compartilhar esse momento, por você ter aceito o nosso convite, o convite da IC por estar participando dessa semana, né, que é uma semana super especial para a gente também, né, que é desse profissional, que é do nutricionista, que a gente sabe a diferença que faz na vida das pessoas e no quanto é importante, né, a atuação de vocês. Então, assim, muito obrigada pelo grupo todo, Essential. É... Por você estar aqui com a gente Foi assim, um prazer imenso ter conversado contigo hoje E vou ficar aqui de dedinhos cruzados Para terem outros momentos como esse oh, que Eu que agradeço Agradeço a você, toda a equipe Pelo convite, me senti super honrada é, foi uma semana Está sendo uma semana tão especial Com tantos colegas tão queridos e competentes e representar a Nutrição Matália Infantil nesse momento com vocês também, para mim, é super importante. Eu fico muito feliz poder, muito orgulhosa, me sinto muito responsável em, em representar tantos colegas e esse movimento né, que ama essa e as futuras gerações. Então eu só posso agradecer, mandar um super beijo para todo mundo, cada comentário mais carinhoso, tanta gente falando, tem alunos meus aí dos meus cursos online, da minha pós. Tem colegas ginecologistas mandando um beijo para toda a equipe. Quero agradecer muito, em nome de toda a Associação Brasileira de Nutrição materno Infantil dizer que eu também estou à disposição de vocês. E obrigada pela oportunidade. Um beijo para essa equipe toda, que é muito maravilhosa, sempre comigo, muito querida. Obrigada, doutora Andréia. Um beijo enorme, gente. Obrigada também. vocês. Precisamos passar? tirar uma foto. Vamos fazer um coração para poder gente tirar uma foto. Pede a galera para dar um print aí. ó. Faz um o coraçãozinho, Fran. Dá um print aí, galera, para mandar a gente, para a gente. Para mandar para a gente por direct. Obrigada, gente, pelo carinho. Obrigada, Essential. Obrigada, Fran. Beijo enorme. Amei, amei. amei. <risos>